Visão rapaziada, aquele pique mesmo, que, pra quem não me conhece, sou o Buda, tá ligado? Streamer da, da Twitch aí, tá ligado? Vim aqui, reagir esse vídeo aí que tá na tela aí, tá ligado? É, referente aí o, o BK e o Piozinho, tá ligado? Eu vou explicar pra vocês algumas coisas rapaziadas rapaziada. Rapaziada, vou explicar algumas coisas que vocês não sabem, tá ligado? Que só eu, tá ligado? sei... Tá ligado? E olha, que eu nem, e olha que eu nem jogo no Cidade Alta, hein? Pra vocês terem ideia. Então, rapaziada, vou dar ir no vídeo aqui, acompanha aí, tá ligado? Mano, comenta aí embaixo o que vocês acham da minha opinião, tá ligado, mano? E é isso, mano, aquele pique, vamos pro vídeo. Fiatron. Velho, na moral, o Bequinho tem um beijo muito grande. Ó, oh, rapaziada, no final eu vou, eu vou explicar pra vocês o que que houve. Hum, fala, Baquinho. Hum. Hum. Vamos ver. Mano, tipo, mano, eu, eu, eu vou falar logo que eu não sou baú pra guardar segredo. O Piozinho tá puto com a Turquia porque, tipo, o Piozinho é mais o preferido, tá ligado? O Piozinho é mais preferido. Tá Agora quem é preferido dentro da Cidade de Alta é a, é a Turquia, mano. Tá ligado? mais pra frente eu vou falar, rapaziada. Por que que a Turquia tá dentro da Cidade de Alta? Aguarde, rapaziada. Aguarde, que eu vou falar pra vocês. Se ninguém fala, eu falo, mano. Eu não tenho medo, tá ligado? Não tenho medo. Pegou a visão? Vou falar pra vocês o porquê, mano. Mano, tipo, o Piozinho, mano, é, o Piozinho perdeu a moral dentro da de cidade alta, tá ligado? Aquele tinha. Agora, atenção, tropa. A atenção tá vindo toda pra, pra, pra Turquia. Tá ligado? Porra, o Baquinho... O, ba, o Baquinho ganhou muito seguidor, mano. Depois que ele entrou pro Cidade Alta. Tá ligado? Então, tipo, mano... é Tudo que o Piozinho fiz. O Piozinho... Um, um exemplo, mano. O BK tá... Ah, o Piozinho... Vamos supor, o Piozinho tá aqui, o BK tá aqui, ó. Tá ligado, mano? E tipo, então, tipo, assim, mano... O Piozinho tá puto, tá ligado? Porque, tipo, o hype era dele, mano. Tá ligado? O hype era do Piozinho. Tá ligado? Agora, com a entrada da Turquia... Mas vocês vão descobrir o porquê que a Turquia veio para cá. Tá ligado, né? Mas ele ficar puto é normal, pô. Agora ele tem que sustentar na costela, tá ligado? O cara só faz, o cara, mano, o Piozinho só faz, só faz RP combinado, tá ligado? Eu acho, eu acho que o DRKZ deve fez isso, tá ligado? Deve, deve falar assim Não, vamos botar, vamos botar mais ação na cidade Aí chama o, a Turquia, tá ligado? Mas, rapaziada Tem uma parada que ninguém tá ligado, mano O que que rolou, tá ligado? Ah, nem vou falar ah, lá, lá pro final eu falo Curte o vídeo aí, tropa Aquele pique, deixa o like, tá ligado, mano? Vamos reagir aqui, mano Essa tretinha aqui ah. Fala, Beison Base de Tandera Tá, bem eu falo Aham, uhum, base. Já é, beijo uhum. Aham aí, aí, tipo Mano, é isso aqui que eu não concordo Dentro do RP, tá ligado? Tipo, o Piozinho foi lá, tramou um bagulho E os cara vai não sabe Tipo, não sabe dialogar, não sabe trocar ideia E pega e mata Tá ligado? Eu acho isso errado dentro do RP, mano. Tá ligado? Tipo assim, tem que... Ah, mano, vou fazer um RP de sequestro. Os caras não podem matar, mano. Tá ligado? Ah, só porque o cara roncou o... Cara. Não, mano. Ô, oh, mano, faz o seguinte, mano. Mano, o oh, bagulho é o seguinte, vamos lá. Colabora aí, entendeu, irmão? Vai sair, vai sair vivo. Se o cara der uma de maluco, mata, tá ligado? Agora, se não der, cara, às vezes o cara não, não rejeitou. E o cara também tá errado que ele não teve é, amor à vida, tá ligado? Olha o beijo, olha lá. O beijo, fala beijo. Fala beijo. O Baquinho é muito feio. Mentira, o Baquinho é lindo. Beijo, Baquinho. Que ele pique, hein? Guarda as armas. Os caras nem usam a máscara pra fazer o bagulho, irmão Nossa, o Piozinho perdeu a moral Mano, o Piozinho perdeu a moral mesmo, mano Tá ligado? Ele tava tá falando no rádio BMW Preta me pega de BMW Preta me pega no BMW Preta Porra, os caras não vêm não, velho Mano, e outra coisa Esses caras da tropa da Rússia A tropa do caralho Mano, esses caras são é muito lerdo, mano Tá ligado? Ó, primeiro, ó não, Eu acho que não tem um que troca aí, velho Tá ligado? Tem nenhum que troca aí, ó Tiro, tá ligado? Aquele, aquele tô duro, só sabe reclamar de barriga cheia Tá ligado? Que, que faz 12 horas de live, que é que tá cansado Porra, mano, eu faço live pra caralho Na Twitch, mano Eu não ganho um real ainda, mano Tá ligado? Eu tô mó feliz, cara Tá ligado? tô em casa, tô passando vários bagulho, vários reflexos que às vezes passa na mente aqui. Minha mulher brigando comigo, tá ligado? Não é, não é preguiça de arrumar trabalho, não, rapaziada. É porque o trabalho, infelizmente, tá muito difícil. Aí quando você arruma um trabalho que você é profissional, os caras querem te esculachar, tá ligado? Os caras querem te pagar 50 reais pra você trabalhar. Eu não trabalho, pô, eu não trabalho por 50 reais, não, porra. Minha diária é 140 conto, porra. Sou pizzaiolo profissional, tá ligado? E tipo, também sou chapeiro, tem outras profissões Mas porra, velho, o cara quer, quer esculachar, irmão Tá ligado? Tá achando ah, tá precisando ter que esculachar? Não, tem que esculachar não, parceiro Tá ligado? Então tipo, mano, eu mantenho minha fé, tá ligado? É, tô aí fazendo minha live aí Tá ligado? E é isso, mano, uma hora vai virar, tá ligado? E quando virar, mano, eu vou ter meu lazer, tá ligado? E tipo, tô reagindo aqui, mano, porque, porra pra me botar no meu canal, tá ligado? Vai que alguém me nota, né? Aí mas falando aqui, ó, se alguém quiser contratar aí, ó, um, um cara aí brabo aí no, na, na, na, no tiro, pô, é só me contratar, pô. Tá ligado? Treino todo dia, tá ligado? Treino todo dia, tô todo dia, tô todo dia em Academy. Quem quiser, tem highlight meu aí, ó, no, no canal aí, só procurar aí, mano, puxa fundamento pra ver se acha mancada, Nossa, esse bigode do Bequinho é muito feio, velho. Tá amarrado em no nome de Jesus. Hum. Fala, beijo. Tá beijo, fala, beijo. Aham. Uhum. Aham. Uhum. Fala, benzo. Aham, uhum, beijo. Entendi, beijo. Entendi, beijo. Aham, uhum, beijo. Entendi. Aham, uhum, beijo. Aham, uhum, beijo. Entendi, Beiço. Entendi, beijo. Entendi, beijo. Entendi, beijo. Entendi, Bezo. Tá bom, Beiço. Eu já entendi, beijo! Porra. Bagre do Rio de Tietê. Eu já entendi, porra. Merda. Cala a boca, porra. Merda, rapaz. Isso mesmo. Fica quieto, porra. Deixa eu ver o vídeo. Merda, deixa eu reagir, cara. Você quer reagir no meu lugar? Isso mesmo, fica quietinho, parceiro. Porra, de novo, velho. Beijo, cala a boca. Cala a boca, Rio Tietê. O bagre do Rio Tietê, beiçudo. Cala a boca, pô. Cala a boca, meu irmão. O problema é teu, pô. Tá chorando agora? Tá chorando? Tá chorando? Porra, beijo. calma aí, velho. Deixa eu, velho. Ô, velho, deixa eu, velho. Valeu, obrigado por ficar quieto aí. Valeu? Obrigadão. Vim? Pelo amor de Deus, cara. Quanto que eu tenho que te pagar pra você ficar quieto, porra? Fica quieto, rapaz. Não quero saber disso que você tá falando, não, cara. Porra, esse beijo aí batendo na testa, porra. Fica quieto, rapaz. Porra, você me deixa nervoso, porra. Ah, fala, beijo Fala, beijo Caralho, ele é muito beijudo Ó, oh, bequinho eu vou te dar uma ideia Se chegar esse vídeo até tá em você Tá ligado? Me processa não, porque eu não tenho dinheiro pra pagar não, hein, porra. Valeu, é nóis mesmo. Mas caso contrário, quiser ajudar um humano sonhador, hein? Ah. você chora demais também. Mano, e, ó, outra coisa, Bequinha, ó, se esse vídeo chegar até em você, tá ligado? Eu sei que, que, que teus cocudo vai falar, ah, mano, aí é o mano reagiu lá, teu vídeo lá, pá, que não sei o quê. Mano, ó. Isso aqui é, é. Eu tô fazendo porque eu também tenho um sonho. Não sei se você teve sonho de, de ser o que você é hoje, tá ligado? mas eu tenho um sonho de, de chegar a não a, a, a até onde você tá, mas queria, mas quero muito tipo viver de, de live. Tá ligado? É ter família é ter um sonho de, de, de ter minha casa própria, igual você tem a sua casa própria, você tem a sua BMW. Tá ligado? Piozinho também tem os bagulho dele. Mas, mano, isso aqui é só humor mesmo, tá ligado? Entretenimento, não tem nada contra você. Eu já até te marquei no Instagram, tá ligado? Olha mesmo pra essa carinha, eu já até te marquei no Instagram pedindo pra você uma oportunidade de pra me jogar no hype, tá ligado? Mas você cagou e andou, né? Porque, como, ó, humildade, meu parceiro, humildade é a essência da vida, tá ligado? Então, tipo, tu ia me ajudar, mano, a como? A botar um rango dentro de casa. Mas valeu, mano, tá tranquilo, Deus sabe todas as coisas, tá ligado? Se amanhã melhor depois você cair... Tá ligado? Nós tá aí pra te ajudar a levantar. Valeu, meu cumpadre? Então é isso. Vamos reagir aqui, ó. Vê se cala a boca, cara. Pra eu poder reagir, tá? Deixa que eu reajo. Eu não tô pedindo pra você falar nada, tá bom? Muito obrigado, tá? Beijo. Toma! Ó, oh, Piozinho, vou dar uma ideia aqui, ó. Oh. Se chegar e se, vier, se react aqui no Piozinho também... Mano, eu queria falar, Piozinho, pra perto... Ó, oh, eu sou muito teu fã, cara. De coração. Eu me inspiro em você, tá ligado? Pra me fazer minhas lives. É, te acompanho desde o começo lá que você é, postou aquele vídeo lá. Seu primeiro salário do YouTube, tá ligado? Mano, eu tô em busca disso também. Tá ligado, mano? E tipo assim, mano, eu vou te dar ideia, Piozinho... Você não é mais o preferido da Cidade de Alta não, Piuzi. Rapaz, perto não tem mais moral na Cidade de Alta não, velho. Quem tem moral, quem tem moral agora no Cidade de Alta é quem? É o Bagrinho, o Bagrinho. <risos> o Bagre do Rio Tietê. O beijo de tilápia. Mentira, Baquinho, ó. Um beijo para você. Sabe que que nós chamamos de outra coisa. Nunca desista dos seus sonhos. É. Ai Ai. Hum. Hum. Peidou. Falar, beijo. Entendi, beijo. Uhum. Entendi, beijo. Tá beijo. Tá beijo. Aham, uhum, beijo. Entendi, beijo. Entendi, beijo. Aham. Uhum. Entendi. Aham. Uhum. Tá, entendi. Aham, uhum, entendi. Entendi, beijo. Mano, tipo... Ai, que sono, velho. Essas paradas me dão sono, velho. neurose, mano. Ah, tá. Tá bom, Beiso. Fala, professor. Fala, Beiso. Tô aqui pra te escutar. Quero aprender com você, Beiso. Fala, Beiso. Fala, Beiso. Fala, Beiso. Tá, tá. Você com esse computador seu de, de, de 50 mil reais aí Tá uma bosta a qualidade Tá ligado? É feio, hein? cara quadrado Ah, explica, Bace Hum, entendi Sua internet não paga? Tá, aham, uhum, tá Aham, uhum. entendi. Aham, uhum. uhum. uhum. uhum. entendi. Aham, uhum. aham, aham, entendi. Aham, entendi, beijo. Entendi, beijo. Me explica: você é um professor, você é um ótimo professor. Como você, como streamer, você é um ótimo professor, beijo. Tô aprendendo muito, tá? Muito obrigado. Beijo pra você, beijo Os caras brincam muito Mano, o papé é reto, mano, eu acho que Eu acho, mano, eu acho tipo assim, mano Eu acho que o Piozinho, mano O Piozinho tem que fazer o que ele gosta, tá ligado? É fazer graça, tá ligado? É fazer, fazer graça, tá ligado, mano? Eu acho que o Piozinho não serve pra ser líder de facção, não, mano Tá ligado? O Piozinho não serve pra ser líder de facção, mano eu falo sério, não merece não serve pra ser líder de facção, tá ligado? Piozinho tem pulso firme. Tá, Beisso, fala. Uhum, Beisso. Nossa, ele é tão bonito, velho, ó. O beicinho dele. Ah, fala, Beisso. Uhum. Ah, entendi, Beisso. Nossa, eu... Ah, Beisso, fala, Beisso. Fala, Beisso. Entendi, Beijo. Nossa, é porco arrotando na, arrotando a porra da, da, da, do microfone, seu porco. Imundo. Ah, meteu de doido, meteu de doido. Meteu de doido, meteu de doido. Na frente da polícia ainda. Aí ele já tava puto, tá ligado? O Piozinho já tava puto, tá ligado? Com o que aconteceu. Por isso que eu tô falando, mano. O Piozinho não tem braço firme pra ser dono de faca, tá ligado? Sempre vai acontecer isso, tá ligado? Mano, todo rei perde a sua... Majestade, tá ligado, mano? Aí, Piozinho, foi dar mole, cara? Foi dar mole? Eu sabia que isso ia acontecer, cara. Agora quem é os preferidinhos? A Turquia, tá ligado? Os queridinhos, tá ligado? Ah, hum, fala, beijo. Tá, beijo. Aham, uhum, entendi, Beis. Não, eu sei, Beis, eu te acompanho, eu sei que você não ia é, é, é, é ser capaz de fazer isso, Beis. Tá ligado, Beis? Tamo junto, cara, aquele pique. Beijo pra você. Aí, ó, ficou puto. Ficou puto! Quem que não sabe fazer RP, Piozinho? Puta tá que pariu. Porra, Piozinho, vou te dar a ideia da moral aqui de cria mesmo, que nós já é como. Aqueles pique, Mano. Você tem que parar de querer, de querer forçar os bagulho, Piozinho, tá ligado? De querer fazer RP combinado. Você, você... Os caras soubem fazer o RP. Você não tem que culpar os caras pelo, pelo seu erro e pelo erro da sua, do, da sua tropinha da Rússia. Tá ligado? Tu não tem que, tu não tem que, que, que culpar os caras, tá ligado? É, seu, é seus consagrados aí que não sabem fazer a porra do negócio, caralho. Tá ligado? Você não tem que julgar os caras da, da Turquia, não. Tá ligado? Porra, Piozinho, como é que é, mano? Porra, tem a cara que como? Que pode fazer o que quiser dentro da cidade, porra. Tá ligado? Mostra pra eles quem que quem manda, caralho. Não tá aguentando sair da vida, hein, irmão. Não quer, não, não, não, tá, não tá conseguindo fazer o um bagulho dentro da cidade? Com, com, a, com a tropa da Rússia? Ué, mano, volta a fazer o que você sabe. mas Volta a fazer o humor, vai trollar os outros. Pegou a visão, meu paizão? É isso mesmo, aquele pique. Ah, fala bem, Aham, uhum. entendi, beijo. Entendi, beijo. Entendi, beijo. Aham uhum. Não, eu entendi, beijo. Não, beijo, eu entendi que o erro foi deles Tá ligado? É por isso que eu falei, tá ligado? Que o erro foi deles Tá ligado, mano? E tipo assim, mano é, Eu sei que você tomou um hate Tá ligado? Eu vou tomar um hate por causa desse vídeo aqui Aham, uhum. eu sei que você não liga é, Lógico você sabe fazer RP. Aham. Uhum. Caraca, leque. É foda, Beiso, É foda mesmo. É porque agora você é o Beiço. Ô Beijo, é porque agora você é o queridinhos. Agora até o Piozinho tá te odiando, Beijo. Tá ligado? Até agora até o Piozinho tá te odiando. Tá ligado? Então é isso, Beiso, Bola pra frente, cabeça erguida. Olha lá, ficou puto, ó. Ficou puto, mano Caralho, ficou puto, velho chutou chutou chutou chutou chutou Piozinho, hein Piozinho tá ficando vermelho, hein Mano, chora demais, velho Chora demais, velho Chora demais, velho ah, tá. Fala, beijo. Aham, uhum, beijo. Mancada. Mancada, beijo. Aham. Uhum. Tá, beijo. Mostra depois, tá, beijo. Aham. Uhum. Tá, tá te ligando aí, beijo. Atende, carai. Vai, beijo, atende, beijo. Aham, uhum, fala. Aham, uhum, Beijo. Entendi, beijo. Entendi. Entendi, beijo. Não, Beijo. Ô Beijo, mas eu vou falar pra você, beijo. Vocês não estão errados, não, cara. O, o que acontece aqui nesse vídeo? Aqui é que. É que o Piozinho não sabe fazer os negócios. Tá ligado? Aí, aí tipo, ele, ele não tem organização com a tropinha dele, tá ligado? Os caras não têm organização, aí o que acontece? Bota a culpa em vocês, nos queridinhos, tá ligado? Cidade Alta. Entendeu? <risos> <risos> o Piozinho. O Piozinho tava tá tiltado, velho. Fala, Beison. Caraca, velho. Pegar a Ah, Beison. Caralho, Beison. Uhum. Muito ruim, muito ruim, velho Muito ruim, velho Mano, é muito ruim de tiro Que isso Aonde, velho? Aonde, velho? Mano, aonde, Piozinho? Aonde que vai? Mano, o polícia não tá nem tá em 500 metros, caralho Aonde que vai errar, velho? Isso que eu falo Treina PVP, porra, joga em Cidade Academy, caralho, que vai conseguir, porra. Ó, Piozinho, se você quiser, eu te passo a Cidade Academy que eu jogo, tá ligado? Chegando lá, eu te, dou, eu te dou arma lá e a gente treina lá, eu te ensino lá, a gente puxa uma tá ligado? Aquele pique, mano, e aí, é isso. eu não sou bom no, no, no PVP não, mas como? Posso te ensinar a dar uma bala, tá ligado? Fala, Beison. Entendi, Beiso. Entendi, Beiso. Aham. Uhum. Ah, beijo, fala comigo. Ah. Entendi, beijo. Não, eu também achei errado, beijo. Tá ligado? Que a Rússia tomou. Aham, uhum. eu também achei errado, beijo. Tá ligado? Sim, sim. Sim, é isso que eu tô falando, beijo. É isso que eu tô falando. Sim, isso! Porra, até que vi você. Porra! Isso, porra! Isso é o que eu falei, beijo! É, beijo! O erro foi deles! Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado, beijo? Tá ligado? É isso! Isso! Tá ligado, beijo! É isso que eu tô falando! Ah, beijo! Aham! Uhum. Entendi, beijo! Aham! Uhum. Eu também não curti, não, beijo! Aham! Uhum. Entendeu? Aham, uhum, beijo. Entendi, beijo. Aham. Uhum. Entendi, beijo. Ô, beijo, ó, vou, vou, vou deixar aqui o meu forte abraço pra você, beijo. Que Deus te abençoe, valeu. E, rapaziada aí, ó, segue aí no canal, tá ligado? Deixa o like quem quiser, tá ligado? E outra coisa, a Turquia tá na cidade alta porque foi pago. Fé em Deus aquele pique, ó. Sai